Dato 79 3214 5546 ou 99685 8950. Tenha conferir. CW, a sua oficina hidráulica. Organização Cláudio e Família. Verão é verão. É verão, é verão, é verão. É em todo lugar. lugar. Ah, ah, ah. Mas verão de verdade mesmo. Verão só com a sua 87. Yeah, that. Auto peças, com mais de 11 anos no mercado Sendo sempre referência Quando o assunto são peças Para picapes e vans a diesel Ceará Autopeças E atenção, Ceará Autopeças É especialista na linha Gasolina importadas EFA, Chery, Kia e Hyundai Aceitamos todos os cartões Parcelamento em até 10 vezes Sem juros Ceará Autopeças Rua Mariano Salmeron 154 Contato WhatsApp 9 98 96, 01, 83, e oito noventa e seis, zero um oitenta e Passe em Netinho Veículos, São carros novos e usados, de diversas marcas e modelos, e de boa procedência, com financiamentos de até 60 vezes, com as melhores taxas do mercado. Em Netinho Veículos, você troca, vende, compra ou financia seu carro novo ou usado. Netinho Veículos, na Avenida Manuel Francisco Teles. o WhatsApp, nove nove quarenta e oito nove sete. Acesse www.netinhoveículos.com.br e conheça nossas novidades o seu Verão. a sua Uhuhu. rádio sua 87 a Transportadora Sul-Mineira, prezando pela segurança de clientes e motoristas, vem seguindo todas as orientações para evitar contágios nesta pandemia. Entregas e coletas nas principais rotas do Brasil, no máximo em quatro dias. Sergipe, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Filiais em Lagarto Sergipe, fones 7936311949 ou 36311541. Ouro Fino, Minas Gerais, fone 3531. 44 41 62 26 E em São Paulo, no terminal de cargas Fernão Dias. Fone 11 22 91 48 92. O melhor preço, o maior prazo pra pagar. Na Osbate, bateria você vai encontrar. E de pai pra filho, a Osbate vai continuar. Sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. O melhor preço, o maior prazo pra pagar na Osbate Baterias, você vai encontrar. E de pai pra filho, a Osbate vai continuar. Sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. Osbate Baterias, em Itabaiana, na BR-235. Telefone 999693925 3925 Ou 9974-8452. A Rádio do Verão. Sou 87. Você já parou para pensar nas oportunidades que está perdendo por não falar inglês? Estudar e trabalhar no exterior, viajar mais barato e sem depender de ninguém, dar um up no currículo, melhorar a qualidade de vida. As opções são infinitas e tudo o que você precisa é começar. A GoTalk Idiomas está aqui para te ajudar nesse processo, com aulas dinâmicas e interativas. Você vai falar inglês desde o primeiro dia de aula. A GoTalk Idiomas oferece suporte incrível com aulas extras todo mês, portal do aluno e material 100% autoral. Quer conhecer um pouco mais? Siga o nosso Instagram, arroba Idiomas ou entre em contato pelo 799-9863-9482. Estamos localizados na rua Quintino de Lacerda, 513 Primeiro Andar, mesma rua do Colégio Arco-Íris. Matrículas abertas. O ar-condicionado pifou. O Mundo do Ar Automotivo pode te ajudar. Contamos com os melhores profissionais do mercado. O Mundo do Ar Automotivo vai encontrar o problema na fonte e buscar a melhor solução. Venha fazer uma visita e conhecer o Mundo do Ar Automotivo. Rua Antônio José da Costa, 1290. Contato 999 3738 Serviços e peças em geral. Já estamos de volta. Riscou, voltou. Sua 87 FM. A Hora do Carro. Tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. Apresentação Tito Chagas. Através do rádio e das principais plataformas digitais a Su 87 traz para você o primeiro programa ao vivo de 2003 Feliz Ano Novo e muito boa tarde A Hora do Carro tudo sobre automóveis novidades e entrevistas apresentação Tito Chagas Senhoras e senhores, nós ficamos três sábados sem nos encontrar aqui pela SUA 87FM e pelas redes. É, foi Natal, Ano Novo e o primeiro sábado é normal a gente tirar um tempinho para ficar com a família. Também eram as semanas que a gente precisava dar esse espaçozinho. Mas eu vou confessar uma coisa para os senhores. Eu já estava com saudade, já estava sentindo falta de encontrar com vocês aqui, de rever pessoas de encontrar pessoas novas e dentro de alguns minutinhos escutar histórias é, especiais e terei o maior prazer em dividir isso com vocês. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. A apresentação Tito Chagas. Como eu falei no primeiro programa de 2023, nós vamos contar a história de uma empresa de guincho que completou 10 anos agora no mês passado, é, 10 anos de sucesso no nosso estado de Sergipe, aqui no meu querido Nordeste. Eu quero destacar que uma outra pessoa, é, quem nos acompanha, você vai ver pelas redes sociais, através de imagem, você vai ver que eu tenho ao lado uma figura muito conhecida, que você já conhece pelos bons serviços prestados. Mas eu quero destacar que ao lado dele também tem uma outra pessoa Que ela tem uma importância muito grande Eu estou falando a importância nos bastidores da Tom Guincho de Sergipe A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas Apresentação Tito Chagas Sem me alongar muito, eu quero convidar vocês a acompanhar uma história de sucesso que vai ser contada a partir de agora. Eu vou cumprimentar meus convidados e é com muita satisfação mesmo que eu recebo aqui nos estúdios da Sua 87 FM, está comigo Arliton Oliveira e dona Tatiane Guedes, proprietários e fundador da empresa Tom Guincho. Muito boa tarde, primeiro Tom. Boa tarde, Tito. É uma sensação imensa estar aqui. Obrigado pelo convite, meu amigo. É muito prazeroso estar aqui na 87.9 participando desse programa. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter vindo e, dona Tatiane, é uma satisfação muito grande recebê-la a senhora aqui. Eu conheci pessoalmente em alguns minutos, mas saiba que eu já tenho a impressão da sua história e da sua importância. Boa tarde, dona Tatiane. Boa tarde a todos os seus ouvintes e eu que agradeço. É uma honra estar aqui no seu programa, Tito. Olha, eu já tinha convidado o Tom há algum tempo, o Tom disse, da... Olha, nós vamos sim, nós vamos marcar, não se preocupe que nós vamos nos encontrar, vamos marcar uma hora com um colega ou com alguém, a gente vai aí. Agora, engraçado que ele sempre disse isso, eu vou, com... eu não lembro se ele falou com colega ou com alguém, mas esse alguém, eu acho que já era a senhora, que ele já estava falando, é... desde últimas primeira vez, lembra, Tom, disso? Verdade, verdade. porque assim, a Tomguin sem Tatiana não existia, não tem condições. Então, a primeira pessoa que sempre tem a cabeça é com ela. E é difícil, hein? Pense, não é difícil de rachar de casa, é dona Tatiane, viu? Olha, eu acho é, fantástico essa patrona, esse espaço, esse microfone que me deram, que a vida me deu de bônus através do convite que eu recebi de participar da, da equipe dessa, dessa emissora. E eu acho fantástico isso e fico com uma felicidade enorme quando eu vejo esse ciclonísio essa importância de, que eu encontro, às vezes, nas empresas de marido e mulher, de pai e filho, de, de família. É uma coisa muito, muito, que, que eu valorizo bastante. E nem, vocês nem imaginam como eu fico grato de poder espalhar isso para o um máximo de pessoas que tem. Então, eu quero, inicialmente, para a gente não perder o... o o, o ritmo e a gente não perder a tradição, a gente costuma, a gente vai falar tudo sobre guincho. O que nós temos para hoje aqui é tudo sobre guincho mesmo. Você vai saber de detalhes importantes e eu quero que vocês saibam uma coisa. Espero que vocês não precisem do guincho, mas recomendo que você anote o telefone da Tom Guincho, porque na hora que você precisar, você já vai estar sabendo. Quando alguém precisar de você, você já vai saber exatamente o que e como fazer. Senhores, então vamos começar, Tom, com a história da Tom Guincho. Como foi? Eu lhe conheci lá no começo e percebo, sinta a, a importância aqui, quem fundou o grupo dos guincheiros me parece que foi o Eliton, ou, é foi aquele menino agora que me fugiu o nome, mas você estava na frente desde o início, até de uma confraternização que eu participei. Vamos lá, a história da Tom Guincho, como foi que começou? Com quem é que eu converso primeiro, com você ou com ela? Amigo mesmo. Vamos lá. Vamos lá. A história da Doutor ela ela mistura muito com a história da minha vida. Eu não era nada do ramo de guincho. Eu fui vendedor, supervisor, supervisor comercial, gerente comercial. Minha vida sempre foi na parte comercial. E em um momento da minha vida, eu tive uma grande oportunidade. E eu tenho que agradecer a doutor Douglas Mesquita de Lima, que viu em mim o potencial de trabalhar na parte administrativa. E eu fui trabalhar na empresa dele, na fábrica dele, como chão de fábrica. Isso me deu muita experiência. Só que eu tinha um projeto na minha cabeça que quando eu fizesse meus 40 anos, eu iria montar um negócio para mim. Eu e Tata a gente sempre trabalhou para terceiros, e ao longo do tempo a gente trabalhou com artesanato, com confecção, com venda de carro, tinha nossos empregos sempre em paralelo esse outro, esse outro a fazer. E aos 36 anos de idade, eu peguei lá no trabalho, fui para cá minha almoçar almoçar e a gente passou em a inventar um posto de lavagem. Isso me deixa emocionado porque ela que viu o caminhão. Ela me cutucou no carro e disse, filho, olha que caminhão antigo, bonitinho. A gente foi almoçar na casa da minha mãe, do almoço fui deixar ela no trabalho, retornei no posto de lavagem, que era de um conhecido meu, e descobri que o caminhão, a venda, era de outro conhecido meu. Com meia hora de conversa, eu montei no caminhão, bati na porta do emprego dela, buzinei, era uma clínica odontológica, o chefe dela disse, olha, tem um caminhão aí na porta, caminhão de guincho. Quando ela saiu na porta, ela disse, você é maluco, o que, é que você está fazendo com esse caminhão? Eu disse, acabei de comprar. Você é doido, você é isso, aquilo outro, você é formado em administração, sua parte é comercial, isso aquilo outro, como é que você vai se meter com isso? Eu disse, está comprado. E assim começou, fiz uma proposta para esse conhecido meu, não tinha o dinheiro, foi uma proposta indecorosa que ele aceitou. Eu tinha um carro no tempo, um sina, que valia 20 mil reais, eu ofereci a ele 20 mil o Siena no valor de 20 mil, oferecer 20 mil à vista, um cheque de 20 mil para 30 dias, que eu não tinha um real para pagar, e mais cinco cheques de 2 mil pré-datado e lá se foi a história. E a gente conseguiu honrar antes dos vencimentos e pagar o primeiro caminhão. Esse caminhão tem até hoje. É o, é o Deixa eu ver se eu acho a foto dele aqui. É, seria aquele... Aque... É... Deixa eu ver se eu acho aqui, rapaz. É, é aquele, o famoso agrale. É aquele agralezinho branco. Isso. É, eu não sei, é 10 anos, é aquele que tem a foto. Que a você... foto de 10 anos. 10 isso. anos de Guincho. Esse caminhão não vendo nunca. É inven... Esse aí é aquele invendível, né? Invendível, isso mesmo. Então, foi assim que entrou. E aí, como é que sabia guinchar já? Como é que fazia? Para... Nada. Eu comprei, também tenho que agradecer um grande amigo guincheiro, Daniel Guinchos, que no primeiro dia que eu comprei o caminhão, quando foi à noite, ele me ligou e perguntou, E aí? Já começou a trabalhar e coisa e tal, eu disse, ah, não, até o momento nada. Ele, pôs, tem um pessoal que tá vindo de Salvador, quebrou o carro ali na Lagoa do Tambaqui, no Abaís. Não esqueço nunca. Eu fechei o serviço, foi tanto valor, pode ir lá fazer. Só que Tito, nem amarrar o carro sabia. Eu peguei o caminhão, fui, graças a Deus, realizei o serviço. Não teve nenhum acidente, mas quando terminei, que o, a pessoa foi me pagar, né? Eu chorei agradecendo aquele primeiro serviço que marcou até hoje, e graças a Daniel Guinchos que me deu muita força no começo, e está aí. Daniel, ele tem guincho e também tem muita força Não, não, é eu outro. Esse Daniel é outro só tem Daniel. guincho, isso. Daniel É outro Daniel. A família de guincheiro cresceu muito já, né? Eu lembro quando a gente andava, passava na BR e passava por um guincho e dizia, ah, aquele é o de fulano. isso Hoje já não está mais possível não. fazer isso. Até quatro anos atrás eu sabia de todos os guinchos, conhecia todos, conhecia os donos, Conheci os carros, conheci os motoristas, almoçava com eles. Então, é, é exatamente isso. Eu, eu quero aproveitar os destaques da, da, da, da conversa e coisas que você falou que você emociona. E me emociona quando eu vejo isso. Você veja que ele agradeceu a Deus e chorou quando fez o primeiro serviço. É. Às vezes o dono do carro ou alguém que estiver passando do lado vai dizer para você que bobo uma coisa simples dessa, mas ele sabe, a gente que tem aquilo, sabe a importância que é o primeiro serviço, eu também lembro do meu primeiro, eu fui guincheiro durante cinco anos eu lembro, nós já participamos Isso. de alguns eventos e tudo é, eu estou fora de guincho porque fui para a área de vendas, e então é, mas eu lembro do meu primeiro serviço também, e dona Tatiane como foi que entrou depois de, de que ele comprou o primeiro guincho e fez o primeiro serviço como é que foi a história a partir daí? Bom, eu sempre fui bastante participativa, porque eu confio em tudo que ele inventa em fazer assim na vida profissional e pessoal, eu entro de cabeça, entendeu? Então, eu vi que era isso que ele queria para a vida dele e sempre estou ao lado dele. De dia à noite, porque é um ramo difícil, o ramo de guincho, não é brincadeira, é, você tem que abdicar de finais de semana, de saídas, entendeu? Para estar tá dedicada totalmente a esse ramo. É, é interessante também esse testemunho, porque às vezes as pessoas acham que o sucesso acontece de uma forma assim, normal, e que você vai é, é, ter resultado sem abdicar. Não é isso? É, eu eu acredito que no decorrer da nossa conversa, eu estou ansioso para falar, porque é, de algumas coisas que eu percebi quando o Tom, Tom falou para mim, eu vou, e, é, assim que ele colocou no grupo, ó. Tom gente fez 10 anos, e eu quero agradecer a Deus e a minha esposa. É, aí eu falei para ele, agora, Tom, vem aqui, me contar essa história de perto. Eu falei, Tom, agora vamos vamos aproveitar esse momento e vamos lá para a gente passar isso para o público. E esse momento é um momento muito importante, quando ele diz, agradecer a Deus é minha esposa. Eu acho que os guincheiros de Sergipe e a metade dos donos de oficina, que é o nosso público, a minha nação de reparadores, como eu chamo, se disser assim, quem é Tom Guincho sabe quem é. Talvez nem todo saiba quem é Tatiane da Tom Guincho. Mas... Ninguém, é, é, a importância de pessoas que não estão de linha de frente no, no negócio, mas estão na base, como ela falou, só a palavra dela dizer assim, eu apoio, e ele sai para trabalhar e diz assim, eu tenho uma pessoa comigo que me confia, e essa é uma coisa importantíssima. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar bem claro para as pessoas que têm, têm relacionamentos, são companheiros e precisa dizer para a dona Tatiana, já teve alguma vez que ele colocou o prato na mesa para comer e teve que levantar as pressas para fazer uma remoção de emergência? Várias vezes, várias. Até mesmo almoço importante, uma comemoração do dia de, da, das mães, é, aniversário, entendeu? Eu estou toda preocupada, preparo o almoço e antes disso tem um chamado e é necessário a gente sair, porque a gente tem um comprometimento com nossos clientes, entendeu? Em questão de cumprir o horário, se a seguradora nos dá uma prévia de 40 minutos, eu busco estar é, antes dos 40 minutos para poder satisfazer os clientes também, entendeu? É muito importante é, a gente cumprir com nossos horários. Ele recebe mais, vocês recebem mais chamado de seguradoras ou particular, é igual, ou um, um, quantos por cento aproximadamente, dá para saber assim, em média? Hoje, mais seguradora. Hoje, 80% do nosso serviço é base de seguradora. Mas já teve uma época que vocês receberam é, é, é, ligações também de, de pessoas particulares, ah. às vezes aflita na beira da estrada e qual é a sensação que sente então, na hora que você recebe esse, esse chamado Então, o primeiro ano nosso a gente não atendia a seguradora era só serviço particular e é como o Tato falou tocava a gente tentar o mais possível chegar o mais rápido possível, atender o cliente porque você está indo para solucionar um problema que aconteceu uma quebra do veículo um, uma colisão, uma pane algo assim, e a pessoa não quer estar na rua nem dia nem noite no sol quente ou num local ermo e acontece bastante, a pessoa está no local erro, preocupado Após o acionamento, ela liga de 5 em 5 minutos, está chegando, está chegando, está chegando. É uma loucura. E aí, tenta ser o mais prático possível, mais rápido, para poder atender o serviço. Assim, Tito, é, eu sempre me coloco no lugar do cliente. Então, eu me preocupo bastante. E tem uma história de uma cliente que o carro quebrou, ela vindo do interior. E o carro quebrou, tipo, 5 da manhã. Ela ligou para mim desesperada, chorando aos prantos. E eu disse, Tom, você vai ter que ir o mais rápido possível. Porque eu vi e senti a aflição dela. Eu digo, não posso deixar essa mulher sozinha nesse estado. É tanto que quando o Tom chegou, agora ele vai contar o que Mas, foi que aconteceu. Ela vinha de Lagarto para caju e ela quebrou ao lado do presídio de São Cristóvão. Cinco da manhã. Ela é enfermeira em Lagarto. E ela ligou chorando, esperada, eu me levantei da cama, eu acho que, da, eu moro na Aruana, da Aruana até o presídio lá, eu não gastei 20 minutos para chegar. E quando eu cheguei, essa mulher desceu do carro, me abraçou, em lágrimas, porque era final de ano, era a dos presos de final de ano, depois das 5 da manhã, acho que 6 da manhã mais antes, começaram a liberar os presos, ela ficou dentro do carro e toda hora passava o pessoal com a roupa do presídio do lado dela com tornozeleira, sem tornozeleira e ela entrou em prantos então, é, eu já tive uma situação parecida com essa também eu fui socorrer uma pessoa, no fui antes do guincho chegar, eu estava em Aracaju e pedi o meu guincho mas o desespero, eu sempre estava quem, quem acionava era eu e aconteceu uma situação como essa aqui, a gente vai contar em uma outra oportunidade. Isso, o, o, dona Tatiane, e, então, vocês recebem é, uma, um detalhe importante para vocês entenderem o que, que eu quero que vocês entendam. Preste bem atenção para essas duas pessoas, que, não, que, que elas não estão simplesmente catando seu feijão com arroz. Essas pessoas estão catando seu feijão com arroz e tirando pessoas de situações, às vezes, de emergência mesmo. E como é ser guincheiro? É a pessoa que, seis horas, acabou o expediente, fechou a empresa, agora nós vamos para casa tomar café, assistir novela, assistir futebol, e agora, amanhã, oito horas, a gente entra no ar de novo. É assim que faz, como é, como é ser guincheiro? Não, Tito, na verdade, se eu soubesse antes de ser guincheiro, como era, eu não seria. Porque, porque você não tem vida social, você não tem horário do almoço, de jantar, de café, você não tem. No primeiro ano do guincho, eu praticamente dormia de calça jeans. Eu dormia de calça, blusa pendurada e muitas vezes eu dormia na porta de casa dentro do caminhão. Porque tinha um agendamento para 4 da manhã, para 5 da manhã e para não ter que levantar da cama, fazer barulho sair, eu já dormia pronto. Eu comprei meu primeiro caminhão dia 26 de dezembro de 2012. Dia 31 de dezembro é aniversário, entrada de ano. Eu levei a família para a praia, para a orla, mãe, vó, tia, todo mundo. E com meia hora que eu estava lá, atolou uma caminhonete na areia da praia. E quando você passeia guincheiro, você não tem um carro para ir no shopping, para ir na festa, para entrar de ano. Você vai no caminhão. Então, com uma semana de comprar do caminhão, meu aniversário, eu estou de roupa branca para a entrada de ano, eu fui para a areia da praia para poder desatolar a caminhonete. Então, até esses momentos, você não consegue, ela cansada de comprar pão na padaria, como é que eu vou parar o caminhão na porta da padaria? Faça isso, passado. Vai no mercadinho, você não tem como parar. Você vive no caminhão. Então, você não pode ir para um casamento, um batizado. Aí vai que Tito me liga duas da manhã, prestando do guincho. Eu digo, não, Tito, eu estou no batizado, no casamento. O que é que Tito vai me dizer? Como eu só ouvi uma vez para nunca mais ouvir. Tá ficando rico, né? Já não quer vir me pegar. Então, a vida de guincho é assim. Dos dez anos, eu dirigi durante oito anos, Tito. E nesses oito anos, agora mais dois para completar os dez, a gente está começando a ter vida social agora. Ele, é, você falou que já chegou a dormir arrumado porque você tinha um agendamento, mas outras vezes você estava na sua cama, recebeu uma emergência de madrugada e às vezes você tem, eu tenho uma vasta uma vasta agenda no meu celular, inclusive eu, eu mando eu mando o link do nosso programa para quase mil pessoas agora naquele horário que eu estava falando para vocês espera aí que eu vou pedir licença às pessoas que estão tá na minha agenda para mandar um link para ele uhum. então é isso é herança do guincho a minha pergunta é o seguinte por que porque estou falando isso é todo mundo eu, eu, eu salvava o número e ficava lá porque se essa pessoa precisasse de mim de madrugada eu tinha o número dele salvo mas acontece de receber uma ligação no meio da madrugada ou no meio da noite e vocês não estão tá salvos, a pessoa pedindo uma emergência desse jeito, como é que é feito esse atendimento, às vezes, para quem a gente não conhece? Espera então, aí, o, o, produção, posso ir para o intervalo? Porque essa é uma pergunta interessante, dá uma extensão. Posso ir para o intervalo direto ou, ou dá tempo de responder? Cinco minutos. Então, vamos lá. Entendeu a minha pergunta? Sim, sim. Recebeu a ligação, não é? você não sabe quem é, e a pessoa está num local, às vezes, difícil, pedindo emergência. Então, Tito, no começo, a gente ia de imediato e muitas vezes chegar no local não tinha, era trote. Ou a pessoa contactou com outro guincho, outra empresa e já tinha ido embora. Eu cansei de sair de madrugada, tipo, jardins, bairro jardins, quando passar pela beira-mar, passar outro guincho com carro em cima. Do meio, da mesma cor e do mesmo modelo que me acionou. Então, com o tempo, a gente vai tomando tapa na cara e vai aprendendo. O que é que a gente passou a fazer quando é madrugada? A gente pede que envie a foto né, do carro, do veículo, é, a CNH. E muitas pessoas não gostam de fazer isso. Não gostam de passar. É, exatamente. É, eu não cheguei a esse. A, a chegar à época do, do. Na época que eu tava trabalhando, não tava tão popular o celular e a gente enviar a foto. Agora, às vezes, as pessoas... É interessante eu ouvir esse relato, olha. Ele pede uma foto do carro. No local. A placa. Firma, às vezes, a placa também. Certo. A gente tem, tem o contrato. Tem o aplicativo, quem tem em contato para validar. Já aconteceu muitas vezes. Você colocar a placa, um gol vermelho, placa tal, é um POP100. E a gente nem sai para fazer o serviço. Entendi. E a CNH da pessoa. Porque muitas vezes, quando eu falei... Você chega lá não tem mais ninguém, principalmente madrugada. Ocorre muito madrugada, é acidente, de pessoas alcoolizadas, é um estresse danado. Já teve, essa, essa é a parte que a gente vai começar mais para frente, porque eu também já tive situações como essa muito complicado. Mas o que eu quero destacar com essa pergunta é se você estiver na estrada, precisou da Tom Guincho ou de algum outro parceiro de Guincho, dê o máximo de informações que ele pede, manda foto, do carro no local, destacando onde você está. Isso. E também é, a CNH do responsável que estiver no local. né? assim? Isso. Temos tempo ainda para fechar Sim, a bola? Pode, pode falar. É, hoje, a Tonguinchos, quando é para o interior, é muito difícil eu mandar um carro meu para o interior. O que é que eu faço hoje? Hoje eu tenho uma lista na minha cabeça de parceiros que eu indico na região. Se quebrar um carro hoje em Itabaiana, hoje à noite, 11 da noite... Eu não ando meu caminhão de Aracaju para Itabaiana. A pessoa vai estar tarde da noite, no meio da pista, e for. eu indico um prestador de Itabaiana parceiro, passei mais rápido. Aí você pergunta, você não vai é perder dinheiro? Quanto mais eu faço isso, mais parceiros eu ganho, e de vice-versa acontece. Então, aqui em Itabaiana, hoje em dia, tem Tiago, da Progrincho. Aqui em Rosado Catete, nós temos seu Adalto. Em Carmópolis, nós temos Jonas Joanes. Dores aqui próximo, César Dores Guincho. Carira, Negão de Carira. Gente boa, Negão. Isso. César também conheço. Tiago também conheço. Tudo gente boa. Negão é porque eu já tenho amizade com ele da oficina. Da oficina, é, isso. É negão, é negão, gente fina. Aí você tem Lagarto, seu Milta Pontual, Estância, Carlei, Umbaúba, você tem 17 7 Cristinápolis, Ronderson. Propiar, Zé Carlos. Então, todas essas cidades, é, é muito raro eu mandar um caminhão meu hoje. Eu passo o serviço, não negocio valor nem nada, eu passo o contato e digo: aí, ah, informa que foi dona Tonguinche que passou. Já é mais uma credibilidade para poder a pessoa ser, ser atendida. Já é uma referência. Olha, é, eu, fico, eu quero aproveitar essa informação que ele deu, estou indo para o intervalo, mas só para dizer, mais uma vez, reforçar o convite para você que tem uma informação e uma parceria, uma história bonita para vir aqui nas 87 Contar, e antes de você me perguntar quanto paga para participar desse programa, eu vou dizer que o pagamento é esse tipo de informação, é esse tipo de depoimento, é essa a informação que a gente paga. E, inclusive, nós temos sim, a tudo precisa de um custo, nós temos parceiros aqui para nos ajudar a esse projeto, temos sim, ó. eu quero agradecer é, de coração, Ceará Autopeças, lá em Aracaju, que é nosso parceiro daqui. Não compre peça por ser importado sem conhecer, é, sem primeiro entrar em contato com o Ceará. É, direção hidráulica, direção elétrica, tradição aqui no estado de Sergipe é meu amigo Cláudio da CW. Você conhece Cláudio também? Cláudio CW, direção hidráulica, é pioneiro em direção elétrica, em direção hidráulica, também está fazendo direção elétrica, já está saindo alinhado o carro, tudo prontinho de lá. Aqui em Itabaiana nós temos um grande parceiro, que é Netinho Veículos, em loja de automóvel, é só de no mesmo endereço ele está há mais de 10 anos. É perigoso alguém fazer um negócio com esse cara e depois... De jeito nenhum. No mesmo endereço Netinho está há mais de 10 anos. Então é porque ele está dando certo e as pessoas que estão tá comprando a ele têm uma referência já. A Osbate Bateria é uma tradição de pai para filho, é referência em baterias, representa as baterias ímulas em Sergipe, a Teixeira Distribuidora, é, aos cuidados meu e da minha equipe, Dona, dona Elaine, minha esposa. Transportadora Sumineira e Centro Automotivo Rubens Rosa. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho. Eu quero, espero que vocês não saiam daí, que a gente tem muita informação ainda sobre guincho e mais histórias interessantes do mundo automotivo e dessa área importantíssima, que deixa é, indiretamente é um agente de trânsito voluntário,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 Sergipe, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Filiais em Lagarto, Sergipe, Fone 79 3631 1949 ou 3631 1541. Ouro Fino, Minas Gerais, Fone 35 34 41 62 26 e em São Paulo no Terminal de Cargas Fernão Dias, Fone 11 22 91 48 92. Autopeças, com 11 anos de mercado, sendo sempre referência quando o assunto são peças para picapes e vans, diesel e linha gasolina importadas. Aceitamos todos os cartões. Parcelamento em 12 vezes sem juros. Ceará Autopeças, Rua Mariano Salmeron 154, telefone WhatsApp 998960183. Centro Automotivo Rubens Rosa. Onde fica? Agora você já sabe. No semáforo do estádio Mendonção. Deixa ele -me falar. Pensando como ajudar no momento, o Centro Automotivo colocou toda a loja em 12 vezes. 12 vezes com entrada em até 40 dias no seu cartão. Pneus, serviços, baterias e muito mais. Eu falei toda a loja em 12 vezes no cartão. Centro Automotivo Rubens Rosa. No semáforo do estádio Mendonção. <risos> Passe em Netinho Veículos, carros novos e usados, de diversas marcas e modelos, e de boa procedência, com financiamentos de até sessenta vezes, com as melhores taxas do mercado. Em Netinho Veículos, você troca, vende, compra ou financia seu carro novo ou usado. Netinho Veículos, na Avenida Manuel Francisco Teles. o WhatsApp, nove nove nove vinte e e Acesse www.netinhoveículos.com.br e conheça nossas novidades. Oficina Hidráulica CW, a maior e melhor oficina hidráulica do Estado. A CW trabalha com o que há de mais moderno em equipamentos, na manutenção e revisão da direção hidráulica ou elétrica do seu automóvel. Contamos com sala de espera, recepção, setor de peças e uma ampla oficina onde nossos profissionais capacitados e experientes em hidráulica cuidam do seu veículo. Uma oficina completa para lhe atender sempre. Aqui você encontra em um só lugar o diagnóstico preciso. A peça e o serviço que você procura. Oficina Hidráulica CW, Rua Laranjeiras, 1318, bairro Getúlio Vargas, Aracaju, Sergipe. Contato 79-3214-5546 ou 9685 8950 Venha conferir. CW, a sua oficina hidráulica. Organização Cláudio e Família.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 Serrano, saída para BR-235 Itabaiana, depois de 30 anos fazendo oficina, tornou-se mais que um distribuidor automotivo, porque não se limita apenas em vender produtos, aqui você realmente tem assistência técnica, na Chagas eu confio, contatos 3431 3851 ou 99988 88 3851.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 Centro Automotivo Rubens Rosa. Onde fica? Agora você já sabe. No semáforo do Estádio Mendonção. Deixa ele falar. Pensando como ajudar no momento, o Centro Automotivo colocou toda a loja em 12 vezes. 12, 12 vezes. vezes com entrada. Fica ah, ouve Tito Chagas em A Hora do Carro na sua 87 FM. Rádio K. Carro, Tonhão de Carmópolis, seu amigo, irmão, sim, pai. só para espalhar para ele para ir para o programa, pai. vamos lá, sim, vamos lá. Rachid Ká, ouvindo o programa Hora do Carro, Tonhão, lá da cidade de Carmópolis, não sei se você conhece esse mecânico chamado Tonhão também. Tonhão, o Tom Guincho, está aqui no programa Hora do Carro desse sábado e é, também lhe conhece, Tonhão é, é uma figura importante e dá muita assistência naquela BR também ao pessoal. É, Rachid, ele é o fundador do maior grupo de mecânico que nós temos aqui no estado, que é o Automec e são parceiros nossos pessoas que é, que fazem não se preocupam não vive apenas com seu embigo também é, e aí são pessoas que eu gosto de estar homenageando. hoje eu quero dizer para os senhores que eu estou acompanhado aqui com Tom Guincho é, e sua esposa Dona Tatiane contando a sua história de guincheiro contando o seu a sua dedicação ao, ao a categoria ao ramo e Tom é, é uma das pessoas que está no grupo dos guincheiros. Você ouviu agora no final do, do, do último bloco o depoimento dele falando da, da parceria que ele tem com várias, várias pessoas do, do, do, da categoria do Estado aqui. E o que, que eu quero destacar mais uma vez? Às vezes a gente faz, pensa que está fazendo alguma coisa para os outros, mas a gente está fazendo é para a gente mesmo. Tudo aquilo que a gente está fazendo é para os outros é para a gente mesmo quem está fazendo. Ô Tom, e aí você falou que comprou o primeiro caminhão, quando foi que chegou o segundo caminhão? Então, depois do primeiro ano, eu já estava aqui, não aguentava mais tanto trabalhar. E foi um ano de descoberta, e um ano que a gente conseguia tanto pagar o caminhão dentro do prazo, como fazer uma reserva. Aí lá vem meu amigo Daniel Guincho novamente, que sempre me deu apoio no começo, ele estava comprando o seu segundo caminhão. Então, nessa compra do segundo caminhão dele ele me ofereceu o anterior, então a gente fez a negociação, deu tudo certo, acabou que ele ficou com dois caminhões, eu acabei comprando o meu segundo caminhão e foi mais uma vez graças a Daniel, essa parceria que até na negociação deu tudo certo. Então, é, eu quero dizer o seguinte, é, você tava falando aí de acordar de madrugada, ser acionado de madrugada e tudo mais... É, quero só que vocês, Tom vai me dizer a opinião dele, vocês que nos assistem vai dizer, vai fazer uma análise. Quando a gente freta, quando a gente contrata um guincho, que a gente não sabe a hora que vai contratar, e eu falei para vocês, eu espero que vocês não precisem, mas se vocês precisem, tenham um o número de alguém de confiança. E no caso, nós estamos aqui com o Tom Guincho que é uma pessoa de confiança e uma pessoa que não está preocupada só com o seu embigo Quero abrir um parênteses, por favor, me diga o número da base de vocês. Pronto, hoje nós temos três números. DDD 79, né? O 9981 o 9920-7237 e o 91523151. Esses três números, um é comigo, um com a TAP e um com a minha filha mais velha. E hoje faz parte da empresa também, a Rosa Evânia. Certo. Esses números que ele acabou de falar aí, tá salvo. Você, o nosso programa tá gravado no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se você quiser ouvir novamente, só é você voltar. Por enquanto, eu não tenho como colocar na tela ainda, mas logo, logo a produção tá me prometendo fazer isso também. Mas olha, o que, a pergunta que eu estava fazendo, Tom, é com relação a contratar um serviço de um caminhão normal e contratar um serviço de guincho. Pode ser o mesmo preço, Tom? Não. Vamos lá, o serviço de guincho, ele é um serviço de emergência. Perfeito. O guincheiro, ele é uma mistura de bombeiro com SAMU, ele tem que estar pronto o tempo todo para poder, na hora do acionamento, ele chegar. O caminhão, não desmerecendo, claro, não é só apenas explicando. Importantíssimo a, a atividade deles, mas é uma coisa programada. É uma coisa programada, isso. Já o do guincho, não. Então, não tem dia nem hora e você precisa ser atendido o mais rápido possível. Tanto é da emergência que o giroflex, aquele equipamento que fica acima do caminhão que acende a luz, aquele equipamento ali, a cor da, da, da, da luz, são amarela, ambar. Na legislação brasileira explica que é obrigatoriamente ser daquela cor, porque é a cor de emergência no código de trânsito, de trânsito. né Então, se a ambulância tem aquele amarelo ambar em cima, o guincho também tem. E deve ser usado somente no momento do, do, da prestação de serviço. Você vê muitas vezes na pista um caminhão guincho passando com o giroflex ligado. Errado. Durante, a ele só pode ser ligado durante a execução de algum serviço. Durante só a execução. É tanto que os mesmos motoristas estou o tempo todo, a vida toda, só na hora da execução. Ou você está chegando no local, você está na BR, um acidente, tanto a Sambu chega com o giroflex ligado, né? para poder abrir espaço, como o guincho também chega. Mas depois que ele recolhe o veículo... Ele vai com ele desligado. Saiu da emergência, aí desativa o giroflex. Mas aí é aonde entra aquela história. Você acha que se um caminhão normal, que você vai dizer, eu vou contratar um caminhão para buscar um, um equipamento, é, ou um material meu, amanhã, segunda, quarta-feira, ele não pode ser é, o mesmo preço de alguém que está aqui é, em pleno final de semana segunda-feira, no sábado à tarde e você diz, olha, infelizmente eu tive um problema, um carro quebrou ou um carro sofreu um sinistrozinho e precisa ser socorrido agora, não é assim que falam? Tá? Isso mesmo, isso mesmo, o preço não pode ser muita gente, ah, o quilômetro rodado é tanto, não é assim o quilômetro rodado de silício, carga seca é um até no segmento de caminhão você tem preço diferenciado, carga seca, carga fria, caminhão frigorífico caminhão baú, caminhão aberto, e no ramo de guincho bem diferente. Agora veja só, tem um detalhe ainda que eu costumo falar com relação à manutenção. Eu sou muito chato para manutenção. A manutenção do carro, todas elas devem ser muito bem programada e feita. mas a manutenção do caminhão guincho, que você não sabe para onde você vai, é mais rigorosa? Com certeza. Até porque o caminhão guincho ele tem que dar socorro aos caminhões, aos carros, então ele não pode sair funcionamento quebrado. Hoje, graças a Deus, a gente já tem a estrutura, hoje eu tenho pneu de reserva novo na empresa, pneu de reserva coberto, eu tenho troca de óleo, espalda de óleo, galão de óleo, tudo isso eu já tenho na empresa, até peças para reposição eu já tenho. Hoje mesmo para vir para cá, eu tive um problema com o caminhão para não atrasar, o motorista foi providenciar o mecânico, mas a gente já tem peça de reposição. Não são todas, é claro. Aí você Perfeito. tem rolamento de roda, você tem cruzeta, você tem tambor. Quando eu tinha caminhão que tinha disco de freio, que era o que é bombo, eu tenho, eu tenho até hoje. Eu tenho na empresa lá, acho que seis jogos de pastilha de freio, disco de freio, kit de embreagem, eu tenho guardado. E olha, quando você tem guardado, as coisas duram o duplo. Pode ter certeza. Não é assim? É, é... Dona Tatiana, o pessoal, às vezes, no, no serviço particular, é... pichincha na hora de contratar alguém, Bastante. Só que aí eu explico para ele que eu disse, olha, não só é o combustível, porque tem gente, ah, mas é pertinho, é daqui para ali. Eu digo, mas a gente não avalia assim, porque eu tenho que contar que eu pago seguro do meu caminhão, porque caso aconteça alguma coisa com seu carro, eu vou cobrir, entendeu? É, meus funcionários são todos na CLT, então a gente cumpre normas trabalhistas e cumpre com a legislação. Então, isso tudo dá é um custo a mais. Aí tem cliente que chora, ah, mas eu consegui mais barato. Eu digo, tá ótimo o preço. Agora, preste atenção que se acontecer alguma coisa com o seu veículo, o senhor pode sair no prejuízo. Porque nem todas os, os, as empresas e guincheiros têm seguro do caminhão e do carro que está sendo rebocado. É, se a gente pudesse, então, mandar um recado para as pessoas que, às vezes, o cliente costuma dizer sempre, já, já encontrei mais barato. Mas se a gente pudesse mandar um recado, veja se concorda isso comigo. Eu estou falando assim que eu já fui guincheiro também, sabe? Eu já fiquei seis anos no guincho e, e a gente já é parecido a história é com quase todo mundo. Aí, às vezes, você diz o seguinte, Tom me falou agora há pouco, sabe quando que eu percebi que eu não estava não, não mais à vontade com, com, com meus caminhões? Eu tinha dois só. Eu sempre tive dois pneus novos para colocar na dianteira de reserva, como o Tom falou aí agora, e pneu recaustado quando precisar para traseira. Tom, quando você vai comprar pneu, você vai comprar na emergência porque você precisou ou na hora que aparece uma promoção? Na hora da promoção. Eu tenho lá, como eu falei, tenho três jogos. Para cada caminhão eu tenho um jogo de pneu dianteiro. A próxima pergunta é Dona Tatiane. Quando o serviço custa 300 reais e o cara diz eu vou, eu já encontrei quem faz por 200, a senhora diz eu vou então, eu vou também. De jeito nenhum, porque a gente tem que se valorizar e eu também tenho ciência da qualidade da prestação do nosso serviço. O que, que eu quero fazer com essas perguntas que parece bobas? A questão é que infelizmente existem algumas pessoas que o serviço custa 300 e eles vão por 200. Dona Tatiana já falou a primeira coisa. Será se ele tem seguro nesse guincho para se acontecer um imprevisto o senhor não se preocupar e tá tudo resolvido? Agora a próxima pergunta então é o seguinte. Você que está indo por esse valor, você tem pneu guardado de reserva no seu no, seu, no seu Sim, então vou dar um exemplo. O grupo de guincho de Sajip que eu criei, acho no primeiro ano. Aquela confraternização que você foi foi na minha base quando eu isso. Eu, eu aluguei, consegui reformar e fiz a base e juntei, acho que 80% dos guincheiros do Sergipe, capital interior, juntei naquela base e fiz um com um, um, um almoço almoço, foi. Um almoço final de ano, isso. É, de lá para cá eu canso de ver no próprio grupo da gente de guincho é, pessoal querendo comprar pneu usado, carcaça de pneu, uma coisa e outra, até outros tiram brincadeira que hoje está difícil, até você brincar no Zap. Tira a brincadeira que em tal loja vende, tal loja vende, mas você vê o estado do caminhão de canal na rua. Você vê caminhões bem cuidados, com funcionários fardados, com EPI, que eu sempre fui chato para isso. Meus caminhões são todos bem cuidados, meus funcionários são todos fardados. Eu digo aí, com seis dias que, que eu comprei o primeiro caminhão, eu já tinha criado a logomarca da Tonguinchos, com dez dias eu já estava trabalhando fardado, com três meses eu tinha aberto minha empresa. E muita gente dizia, ah, você guinchei não precisa abrir empresa não. Eu, disse, não. eu não quero comprar um caminhão guincho e viver que eu tenho um caminhão. Não, eu quero montar uma empresa de guincho. Que hoje é a diferença. Você tem uma empresa de guincho com base própria para guardar o veículo quando for à noite ou final de semana. Para você dar esse plus a mais para o seu cliente. né Para você poder ter seus carros guardados. Que pela legislação também é proibido o carro dormir na rua. E outras coisas mais. Então... Quem se pega nessas coisinhas menores de valor não está vendo o que é o investimento para poder ter uma empresa bem estruturada. Olha, é, seu Isaías, ele tem uma oficina lá na, em Arapiraca. Ele está tá dizendo assim pelo Instagram: Guincho é segurança para nossas vidas. Só sabe o valor que quem só sabe o valor quem já precisou. Isaías de Arapiraca, Alagoas. Seu Isaías, eu tenho uma brincadeira. Eu tenho uma brincadeira que eu digo que todo homem tem que ter três telefones consigo. De um advogado, de um contador e de um guincheiro. O homem que não tem um advogado, um contador e um guincheiro, ele não tem nada hoje em dia. É verdade, viu? É, porque às vezes você pode estar com o melhor seguro em mãos. Vai ter uma hora que a seguradora disse assim, remova o veículo que a gente lhe reembolsa. E se você não tiver um parceiro, alguém de confiança para fazer isso, aí agora coisa complicada, a coisa complica. Não é isso? O... Isso, eu até quando entrego um cartão meu a um cliente, eu disse aí, deixe junto com o documento do veículo. Por mais que você salve o número no celular, você pode perder o celular, perder a agenda, isso aqui tudo. E o cartão do guincho, deixe junto com o do documento, que na hora que você precisar, você vai ter que estar no carro com o documento, você abre o documento e o cartão do seu guincheiro vai estar dentro. Olha, umas coisas que valem mais do que, do que às vezes, o pagamento, aquela pessoa que, às vezes, pichinchou porque estava precisando de diminuir um pouquinho, é alguns depoimentos como esse que o pessoal manda. Olha só, é, a partir de hoje, muita gente vai ver que guincho, vai ver guincho de outra maneira. Vai ver que a, antes do guincheiro tem um ser humano. Verdade. Na verdade. E, e a gente aproveita para dizer uma coisa que eu sou chato. Não adianta, Dona Tatiana. Eu, eu assumo que eu sou chato. A você que não faz por amor e que você que não se coloca, o que foi que Dona Tatiana falou? Quando alguém liga para ela, ela se coloca no loca, no lugar daquela pessoa. Então, você que vai lá só para ganhar o dinheiro, é, preste atenção. Se se você não curtir se você não amar tirar as pessoas do prego às vezes você tá ninguém tá é obrigado a dizer que você vai gostar de estar tá acordando de madrugada de quantas vezes qual foi você tem algum recorde de vezes que você já foi acordado na noite não Tatiana meu Deus é, eu tive várias noites que eu acordei em torno de seis oito vezes e teve semana que eu era com dor de cabeça o tempo todo. Aí depois eu parei e pensei, claro, eu não dormi durante cinco dias direto. Aí já no final de semana, que relaxava mais um pouquinho e conseguia dormir. É muito difícil estar nesse ramo. É gratificante também, porque a gente sempre Eu queria que a senhora olhasse um pouquinho para aquela câmera, porque tanta coisa importante que a senhora está falando, eu tenho certeza que tem pessoas curiosas para ver a senhora melhor. É muito difícil esse ramo. Mas é prazeroso porque a gente sabe que está dando um suporte a outras pessoas que estão passando por necessidade naquele momento. Então, é como eu já falei, eu me coloco no local do, no lugar do outro e busco atender, atendê-los o mais rápido possível para poder solucionar aquele problema e tirar o cliente do momento de aflição, que a grande maioria é isso. Essa é, é uma das coisas que me chama a atenção, às vezes, na questão do mecânico. O mecânico, a minha nação de reparadores, às vezes, eles pegam um serviço e o, o serviço vai complicando, complicando, complicando, e eles esquecem do mundo. Eles esquecem que ele tem uma semana para fechar e pagar o funcionário. Ele quer resolver aquele problema. E tem muito mecânico com esse comportamento. E tem muita gente, muito prestador de serviço. Na área de guincho, principalmente, que tem isso. Eu estou aqui para resolver o que acontecer durante esse final de semana, durante essa noite e tudo mais. E, às vezes, chega até a sonhar que que não não não cumpriu com a sua obrigação. Às vezes, acontece isso? Aconteceu isso de alguma vez? Sim, já aconteceu uma única vez. Durante dez anos, eu peguei vários serviços nessa noite, foi de madrugada. E um deles, eu estava com o um telefone na mão, mas o, o sono, o cansaço foi tão grande que eu cochilei e não passei o serviço para o meu prestador. Mas, graças a Deus, eu acordei e quando eu lembrei, entrei em desespero, eu disse, meu Deus, a cliente está lá esperando. E aí, meu funcionário, eu pedi para ele, olha, eu não tenho o costume de pedir para você correr, mas para essa cliente era uma mulher também, então eu me coloquei no lugar dela como mulher, ela estava na ponte do Shopping Rio Mar sozinha em torno de uma da manhã aí eu digo, meu Deus, eu, vá o quanto antes e queria... graças a Deus ele chegou em tempo hábil e fez o atendimento e ela ficou muito satisfeita eu queria até agradecer esse motorista não está tá mais com a gente ele, ele saiu por vontade própria foi por um, um novo negócio dele ele hoje, graças a Deus está na situação que eu queria também estar a idade dele, ele está em para outro negócio e é o Matheus Matheus a gente até brinca, chama Tereu da Mata se ele estiver assistindo Matheus obrigado, mais uma vez foi um excelente parceiro com a gente ele sempre, ele era o motorista da madrugada, ele sempre foi junto com o Tato para tudo e com a empresa, a Tonguin só tem a agradecer a Matheus essa situação foi com o Matheus e a cliente ficou satisfeitíssima que ele chegou lá, acabou fora o serviço, aí vem aquela parte psicológica né ele acalmou, ela tranquilizou. Perfeito, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, com relação, daqui a pouquinho, assim que a gente voltar do intervalo, a gente vai para o intervalo, e você vai saber que guincheiro não é somente aquele cara que vai lá e, e, e remove o carro do local, não. Eu tenho certeza que tem histórias mais para a gente contar sobre isso. Agradecendo é, novamente ao Centro Automotivo Rubens Rosa, a transportadora sul-mineira que ela, é, faz as principais rotas do país em quatro dias e você tem acesso à base de Sergipe, de Minas e de São Paulo, diretamente com o gerente, é, coisas que ele se preocupa realmente do, dos seus produtos chegarem no destino e com qualidade. A Teixada Distribuidora Osbate Baterias, que fez o sorteio do dia 31 ao vivo pelo Instagram dele. É tudo muito bem transparente. Já tem mais sorteio na Osbate Baterias agora para o mês de junho. viu? vou falar daqui a pouco quem que é também. Netinho Veículos, não compre veículos sem conhecer o estoque de Netinho Veículos. E é muito fácil você te conhecer. Você Com seu celular na mão, você vai no, no Instagram Netinho Veículos Ita e já sabe tudo está lá na, sua, na palma da sua mão. CW Direção Hidráulica, do nosso amigo, nosso parceiro, Cláudio, lá em Aracaju, na Rua de Laranjeiras, 1318. É Ceará Autopeças, carro importado. Se você tem um carro importado, você não compre peças sem primeiro entrar em contato com a equipe de Ceará autopeça no telefone 998 96 0183 998 95 5229 A gente vai para o intervalo. E você vai saber que guincheiro não é só um cara que sabe dirigir e remover um carro para colocar em cima. Tem que saber mais coisas também. Senhores, não sai daí que a gente volta já, é rapidão. A Hora do Carro A transportadora sul-mineira, prezando pela segurança de clientes e motoristas, vem seguindo todas as orientações para evitar contágios nesta pandemia. Entregas e coletas nas principais rotas do Brasil, no máximo em quatro dias.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 Preço maior prazo para pagar na Osbati baterias você vai encontrar e de pai para filho a Osbati vai continuar sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. Com melhor preço maior prazo para pagar na Osbati baterias você vai encontrar e de pai para filho a Osbati vai continuar sempre trabalhando com as melhores marcas em um só lugar. Bate baterias em Itabaiana na BR235. Telefone 999693925 3925 ou 974-8452. Teixagas distribuidor automotivo Combave, Rua José Filadelfo de Araújo 1290. Gente, comemorando hoje o seu aniversário, Sua 87FM. Estamos de volta, terceiro bloco do programa A Hora do Carro. Na abertura do terceiro bloco, eu estou conversando hoje com Tom Guincho e sua esposa, a dona Tatiane. Mas agora é hora da gente falar dos aniversariantes da semana. É, Júlio César Santana, que apareceu aqui agora na tela. Também tem aqui o Sandro Marques, nosso querido Renan da Autopeças Macedo, Sandro Marques... E outras pessoas que também fizeram aniversário durante essa semana, a exemplo do Tom Guincho, que foi dia 31. Eu quero desejar para vocês, em nome de uma pessoa muito especial também que fez aniversário essa semana, que é Dona Elaine, minha esposa, agora dia 12. E dizer para vocês, em nome de Dona Elaine, em nome da família T. Chagas, da família Chagas, da sua 87 fm do programa Araducar, a gente deseja muita saúde, muita paz. Para você, então, e para todos os aniversariantes dessa semana, que a gente sabe que a gente não ficou sabendo também. Sinta-se abraçado e sinta-se é, com os sinceros votos de saúde, paz e felicidade da nossa equipe, sua 87FM, do programa Hora do Carro, da família de guincheiros e da minha nação de reparadores. Dando continuidade ao nosso programa aqui, é, falando de guincho hoje, muito bem acompanhado aqui por esse casal que tem um sincronismo muito bom, que tem uma energia positiva muito boa, isso é muito importante. Eu quero é, dizer para vocês que a gente vai ter que acelerar nosso bate-papo aqui, porque tem muita coisa boa para a gente conversar. E dona Tatiane falou agora há pouco de que o caminhão dela tinha seguro. Seguro de caminhão, guincho, é o mesmo preço de seguro de caminhão tradicional? É a mesma coisa? Não, pelo contrário. Você paga o seguro do caminhão e paga o seguro do que você transporta na plataforma. Todos os nossos caminhões, nós temos o seguro ou extensivo para a plataforma ou dois seguros. O caminhão nosso, plataforma pequena, ele tem um seguro que ele cobre até 500 mil reais do veículo transportado. Então a gente tem esse custo, é pesadíssimo. Eu sei, já paguei. Não confiava num caminhão. Eu tinha um caminhão que tinha 200 mil de, de, de, de, de, de, de, de limite, né? De 200 cobertura mil. Extensiva, de cobertura é extensiva. Uma vez a gente pegou um carro aqui, numa concessionária em Sergipe, para trans, trans, é, transferir para uma concessionária em Salvador, de 220 mil. 20 mil a mais do que a minha cobertura, era o valor do carro. E enquanto esse caminhão não entregou lá, eu não fiquei, eu não fiquei tranquilo. O é assim? nosso seguro é extensivo, né? É de 500 mil. É tanto que hoje a gente roda bastante para BMW, para Mercedes, que são carros com valores mais agregados, né? Hum. A gente transporta de, do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo, da Bahia, de Alagoas, de Recife, Land Rover, até 500 mil. A gente é bem procurado da Cajô nesse serviço. É, ok. É, produção, por favor, me verifique só o Instagram aqui, é, que o pessoal está me pedindo para dar uma olhada aqui. Então, é, é, repare só, essa questão do, do. Se o cara contratar um seu serviço, o carro não tem seguro, agora, a partir do momento que ele estiver em cima da plataforma do, do, do, do, do, do, do, guincho. do guincho, ele está segurado. Isso. Aquele transporte do local da coleta até o local da entrega, ele está segurado. Então, o veículo, com certeza, é, com certeza, não pode ser o mesmo preço do seguro. De jeito nenhum, porque só o seguro de cada caminhão está em torno de mais de 10 mil. Reais. Imagine eu manter, né, nossa frotação de cinco caminhões, um seguro desse por ano. Então, é onde eu falo que a gente tem que se valorizar e cobrar não é o caro, e sim o justo. Agora, você imagine o seguinte, o risco de uma carga, de uma carga seca, de uma carga normal... É o mesmo risco de você colocar um carro de quantos mil que você falou aí agora? Em média, 500 mil. É o é... mesmo risco? Não, não. De jeito nenhum. Qualquer avaria, Tito, que der numa BMW, numa Mercedes, qualquer avaria. Eu tive uma situação de, um, de uma BMW que eu levei para Maceió, pra concessionária, para trocar os pneus. Na hora da montagem lá, o pessoal arranhou a roda. E o prestador não viu. Na hora da entrega aqui, é cliente meu até hoje, ele olhou pro carro e disse que não queria o carro dele, não. E voltasse a concessionária porque a roda estava arranhada. E isso, isso, isso, E depois de muita coisa, eu convenci ele a levar o carro de volta de graça para a concessionária, porque o defeito foi lá, e lá eles fizeram o reparo. Eu levei o carro para a concessionária e oh, trouxe de levar. volta. Ainda perde é, custo. Sem, sem custo, custo pra ele. fazer esse serviço, que, e, e às vezes é, ainda sai... É importantíssimo você ter essa atenção ao cliente, porque às vezes é uma coisa que aparentemente deu um prejuízo, mas serviu de aquela confiança dobrada, fica dobrada. E ele ficou, já era cliente e hoje em dia ele não transporta um carro dele que não seja com a gente. Então tem esse detalhe, a confiança vai para aquela questão da confiança. E outra coisa, é, não é só uma varia de, de dizer que você vai andando com um carro em cima do guincho e de repente uma pedra que escapou de outro carro uma peça, pode ser uma avaria na... É, remoção na, na, na Colocar e, desco, e é isso. descer do carro não é isso? É isso. Até esses carros esportivos São lá embaixo né? Acontece de arranhar o para-choque dianteiro Na subida Então a gente já trabalha com uma manta de borracha Para carros mais sofisticados Para poder na subida Não ter esse arranhão Agora tem outro detalhe aqui, o cara precisa só ser, saber subir e descer, desembarcar, ou precisa ter alguma, algum conhecimento mais para situações de sinistro, principalmente quando o trânsito está lá, é, digamos que inflamado? Então, Tito, a gente tenta orientar nosso motorista sempre, sinalizar o local com os cones, é, uso do EPI, sagradamente, no serviço, e o um motorista meio não largo do pé dele até eu achar que ele está realmente pronto. Os primeiros serviços eu vou sempre com ele, principalmente viagem. Eu não não não não contrato o um motorista e coloco da noite para o dia, para o serviço. Você costuma fazer, é, você faz a primeira viagem com ele, espera ele ver como é que ele está sendo no um carro, ver como é as ultrapassagens. Velocidade, ultrapassagem, como é que ele se porta. Eu tenho um ex-motorista, também saiu, que ele agora é motorista de carreta, Ítalo. Obrigado, Ítalo, também, por fazer parte da Tonguincha, ele, no começo comigo, só vivia no fundo de caminhão. Eu perguntava aí quando é que ele ia cheirando o fundo de caminhão. Enchi o saco dele até ele dirigir um pouco melhor. Saiu da empresa, hoje em dia dirige carreta, carreta cegonha. E quando ele encontra com a gente, né? Ele também é um filho mais velho que a gente adotou. Ele agradece os ensinamentos. Porque você vê muito na televisão, no YouTube, hoje em dia, o pessoal tirando fino o caminhão uma coisa e outra e acha bonito que é fazer na prática mas não pode né Perfeita. você tem que realmente ter maior controle maior segurança no, no, seu, no seu dirigir inclusive é, principalmente às vezes tem deles que gosta de fazer vídeo posta não é isso esses vídeos eu quero dizer é. para vocês que isso é um perigo enorme porque se por acaso esse caminhão vir sofrer um sinistro depois a seguradora, é, hoje você sabe que a gente está exposto. A gente está na. na, na a, gente, é, a rede social veio para ajudar bastante, mas veio dizendo também que você não faça nada que você está você tá visto. E se você é uma pessoa que tem um comportamento de vez em quando de postar esse tipo de, de, de, de ação, isso pode causar um transtorno muito grande se acontecer um sinistro. Isso. Nossos caminhões são todos rastreados, né? A gente consegue no celular, tanto no computador, acompanhar. Só que a gente brinca na empresa que o rachado via satélite funciona mais. O que é o rachador via satélite? Meu caminhão onde passa, tem um conhecido que bate uma foto. Eu mando o caminhão para Maceió, antes dele chegar, três, no mínimo, já bateram foto. Aí eu mando para o motorista, aí os motorista coloca É via satélite que você tira foto, é? Por quê? Porque o pessoal está vendo, está tirando foto sempre. Perfeito. Não, e isso é, é normal. Tanto para você fazer coisa boa, como para você fazer coisa errada. É por causa disso que eu recomendo sempre você ter um bom comportamento. Porque se você tem um bom comportamento, nessas horas é que você vai ver o efeito. E quantas vezes alguém já elogiou? Tom, seu motorista passou aqui direitinho. Pronto, essa semana mesmo teve postagem de uma cliente, segurada, uma particular. Ela até brincou com alguém, eu não ia nem postar nada hoje. Porém, o atendimento do motorista Diego, que é nosso motorista hoje, foi tão bom da Conguixos que eu tive a obrigação de postar. E da mesma hora a gente coloca para o motorista a postagem e informa para ele também. Uma dúvida que às vezes eu tive, muitas vezes pode ser que já mudou, é, às vezes a gente vai remover um veículo e lá tem quatro, cinco ocupantes. E não tem como a gente trazer essas pessoas na cabine do carro. Pode trazer lá em cima? Então... É terminantemente proibido pelo Código de Trânsito trazer a, a, o segurado, o, o, o cliente dentro do carro. O caminhão só cabe em duas pessoas na frente, para o motorista. Porém, o que é que acontece? O que é que eu estrua o nosso motorista? Quando se trata de um local ermo e a família não tem para onde ir, você coloca no carro e dirige ao posto mais próximo, para poder tirar a família desse local. Porque eu já fui assaltado duas vezes ou estar em local ermo, e o pessoal passar de moto, roubar meu celular, roubar a família, aguardando o táxi. Então, hoje, a federal se parar, a orientação do nosso motorista é, estou me locomovendo até o posto mais próximo, para deixar a família em segurança, porque o local era ermo. Agora, dentro de cidade e local que não seja ermo, não tem necessidade. É aguardar a Uber, toda hora se instala o dedo, um Uber chega. Então... É interessante saber desse detalhe, que às vezes as pessoas acham que é mal vontade. Não, eu vou aqui deitado, não se preocupe, ninguém vai ver. Não, até porque o guincho, ele é transporte de veículos, não de passageiros. Quanto mais passageiro dentro do veículo. É tanto que no, no, no, na, na nossa construção da empresa, né? na, nos quinais que vem junto à cidade da fazenda, é transporte interestadual, municipal, de veículo. Tudo é de veículo, não tem nada de passageiro. É, são detalhes que eu quero que vocês acompanhem, porque às vezes você vai achar que o, o guincheiro não está querendo fazer, é má vontade do guincheiro, mas na verdade não é. Tom falou agora há pouco que quando recomenda ao, ao, seguro, ao prestador dele, que assim que chegar no local, sinalize, cuide da segurança do local, use seu equipamento de segurança individual e depois você vai, é, é, você vai começar a prestar o serviço. Agora, além de prestar o serviço, então, já teve alguma situação que o gancheiro ainda precisou dar um apoio psicológico, moral, para aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquele local? Tito, tem N situações: situações dentro de levar lanche, água, situações dentro de levar dinheiro, porque a pessoa precisava de uma outra situação, apoio psicológico, nem se fala. É muita situação, principalmente situação que tem vítima fatal. Então, eu já cheguei num local fazer remoção, e foi vítima fatal e ainda estava dentro do veículo. Então, você tem que aguardar que tem que aguardar o rabecão do ML chegar, aquela coisa toda. Então, você tem que estar junto com a família que está no local, vendo aquela situação, e ser não pode simplesmente chegar e remover o veículo. É, é muita situação diferente e muita. É, já teve algum algum sinistro que você ia passando o sinistro aconteceu às vezes você viu você foi a primeira pessoa a chegar no local e você ficou ali dando segurança às vezes até e, e, e orientando o trânsito Tito, acontece muito até porque você quando passa a ser guincheiro você não pode ver nenhum acidente que você não queira ajudar e às vezes seguradora ela nos aciona com Caso, o motorista amigo, eles chamam, né? Ou então, é, para fazer companhia ao segurado até o reboque chegar. Aí a gente tem um, um parceiro também que trabalha conosco fazendo a parte de táxi, que é o Bruno, e às vezes a, a gente aciona ele para ele ir e ficar fazendo companhia ao segurado até o reboque chegar. Aproveitar isso aí e agradecer a Bruno é nosso parceiro, quando ele começou a andar com a gente com táxi, muita gente dizia, rapaz, sai daí, ele vai comprar o carro, vai colocar o táxi dele. E eu sempre disse, Bruno, cada um no seu cada qual, o meu ramo é guincho, o seu é táxi. A empresa precisa prestar um serviço de táxi, até porque a seguradora exige. Você é nosso taxista oficial. Eu nunca vou comprar um carro para você fazer o pé de meia e ele tirar. E ele tá conosco até hoje. Acreditou Existe. na gente, e a gente acreditou nele, tanto é que a esposa dele... Ela é veterinária, ela acabou saindo do emprego veterinário, ele comprou o segundo táxi e os dois prestações com a gente. Bruno, Rose, obrigado por tudo. Viu? Então, já. Rose, é, é, é, o mundo, o mundo da. Digamos que o mundo dos negócios, muita gente só enxerga, só enxerga lucros e, às vezes, acaba esquecendo dos parceiros, acaba é, não cumprindo com seus acordos quando chega a um certo limite, mas existem exceções, não é? não é só assim, aparentemente é assim, só negócio, mas tem gente que ainda, ainda honra os seus compromissos. A gente tenta ter os mesmos, é, o mesmo mecânico que está com a gente desde o começo, aí até aproveitar e agradecer a Faísca da Oficina Líder em Aracaju e a Boiú, são dois mecânicos que prestam um serviço para a gente, Borracheira é o mesmo há 10 anos, Agradecer a Geninho da borracharia na Rio Grande do Sul, que é o nosso borracheiro. Posto de gasolina é o mesmo, a gente tenta o mais possível sempre abastecer no mesmo posto. Então, por mais que alguém ah, Fulano tá mais barato, isso aquilo outro, mecânico tal, borracharia tal, posto, de combustível tá melhor e tal. Só que a gente zela por credibilidade no que se presta. O posto de gasolina que a gente tem tem que ter confiança 100% no combustível que ele, que ele oferece. Ele pode até estar tá mais caro, pouco me importa. O pessoal abastei isso lá. O borracheiro pode ter um mais rápido, mais isso, mas aquilo, mas a gente só faz com ele até hoje. Então, são coisas assim que o pessoal só quer visar preço para algumas situações, inclusive o acionamento do guincho, e você tem que parar e repensar se é só preço ou se é também a prestação de serviço. Você falou uma coisa importante com relação a preço e a fidelidade. Você tem 10 anos que está abastecendo no mesmo posto. Isso. É, teve algum problema já nos seus caminhões, que ó, isso aqui foi problema com combustível? Com esse posto nunca, agora em viagem eu tive. sendo na viagem, uma das viagens que um motorista foi para São Paulo, o caminhão teve problema por causa do combustível. Então tem que ter, é, às vezes as pessoas vivem só procurando preço, e não sabem que é, às vezes o barato vai sair bem caro. Bem caro mesmo. Então, veja só. Quando eu trabalhava, eu já tive situações de você chegar na, na estrada, ver o, ver o sinistro lá, né? E eu ligava direto já para o é, para minhas companhias que eu prestava seguros. O prestador 14320 na cena do acidente. Verifique, por favor, essas placas, se é nossa. E, às vezes, o cara a seguradora dizia, não, não temos nenhum, nenhuma com a gente. E tinha caso do carro, sabe? Tá? segurado com a gente. Ele, o que aconteceu? Ele falou, está no sinistro, em tal local, assim, assim, procure é, o nome do segurado, é fulano de tal. Quem é? é um senhor que está aí é um exemplo. Seu José, é, seu José Augusto, tá? É ele. Procure saber se é ele. E eu já desci do caminhão e cheguei lá para ele e falei, é, boa tarde, o senhor se chama -se, seu José Augusto. Ele disse sim. Eu, falei, eu sou prestador da tal companhia e a companhia me pediu para dar toda assistência ao senhor. É, ainda funciona dessa forma? Dito pouco, muito pouco hoje, muito pouco mesmo, até porque está muito prático hoje em dia pelo celular, pelo zap, acionamento, Isso. muita seguradora aciona pelo zap, então ah, da, mesma é aplicativo. Aplicativo, da mesma forma que a gente conversa, o acionamento está mais prático, antigamente era uma ligação, era musiquinha, aperte tanto, aperte tanto, hoje em dia pelo zap é, é bem mais, mais rápido e prático mas é, é, já teve situações dessa de você ver um serviço já, você, já, de, já. E, e ser alguém da, da, das companhias isso. que você trabalha já já e muitas vezes e, no começo, sim. e também às vezes ser um particular também que não tem seguro e a gente acabar dando toda assistência esperando acionando polícia bombeiro isso. tudo isso tudo isso está incluído naquele preço que você liga para a Tatiane e diz ela está caro Guincho. é assim dona Tatiane Exatamente. Além dela estar lá de plantão 24 horas De domingo a domingo Quanto tempo, olha, eles me falaram Um negócio aqui nos bastidores Antes de começar o programa Que foram quantos anos sem tirar Uma semana de férias Dona Tatiana? Os 10 Os anos. anos Agora, desses últimos dias Agora é que que Está que, que, é, tendo uma divisão, divisão No trabalho Então, é isso é, Em março desse ano, nossa filha mais velha a Rose, ela passou a trabalhar com a gente. Queria até agradecer a ela também. Por hum. estar com a gente. Olha, isso é muito bom, muito bonito. E dizer que é, o quanto vocês que estão do outro lado, às vezes, podem achar que é tão simples, é tão fácil, rapaz. Olha só, já está com três caminhões, já comprou a carreta agora, ele foi... É, isso aí deve estar tá ganhando dinheiro mole danado, mas só quem está Dentro é que sabe como é, né, dona Tatiane? Exatamente, não é, fácil. não é fácil. Não é fácil. Tem que ter muito comprometimento em tudo que a gente faz, é muita responsabilidade também, e muita resignação, porque de fato trabalhar nesse ramo tem que querer muito estar nele. E eu quero aproveitar dizendo que ele está falando de uma filha. E quanto, às vezes, é, vocês que são filhos, os filhos que a gente é, perde sono, acorda de noite, preocupado com o futuro deles. Isso. E, e vocês lembrem o quanto é importante, quanto é importante para eles, para você que é filho, o quanto é importante para ele, vocês estarem juntos e dizer: não, nós estamos aqui é, sendo a estrutura da Tonguincho. Isso. Essa filha, ela não é do nosso casamento, nem né? filha minha de sangue. Ela é adotiva de minha tia e me adotou como pai assim que chegou. Ela chegou vindo da maternidade, quando nós minha tia adotou e eu virei o pai dela. Ela, seis anos atrás, ela foi atrás do namorado de São Paulo e a gente perdeu o contato. E em março desse ano eu consegui trazer ela de volta de São Paulo. E prometi que ela ia trabalhar com a gente. E hoje ela está vendendo um show com a gente na Tonguiço. E graças a ela, junto com a gente, que a gente tirou nossos primeiros dez dias de férias na vida na Tonguiço. Nós temos o um mais velho que está morando hoje na Irlanda. Então a gente fez nossas economias, fizemos um pacote, e fomos para Portugal. Eu nunca pensei em tirar 10 dias de folga na empresa, quanto mais sair do Brasil. Então nós fomos para Portugal, eu, Tati, minha filha mais nova, e nós encontramos o nosso filho lá. E foi maravilhoso. E se não fosse a Rose com a gente, nada disso acontecia. Por isso a emoção. Então, Rose, é, eu, eu também quero lhe agradecer, porque eu também sou pai. A gente sente o peso da responsabilidade do nosso negócio. a gente é, Às vezes a gente fica assim é, deixando alguma coisa a desejar para a família, que aparentemente poderia ter sido melhor. Não existe nada perfeito, ninguém é perfeito. Agora a gente tenta fazer o máximo pelas pessoas que são nossa, pelas pessoas que estão próximas. E eu, eu me sinto contemplado com o que você está fazendo para os seus pais. Ô, Tito, também eu gostaria de agradecer a minha filha Júlia, porque desde novinha, com 12 anos, eu já colocava ela para me dar um suporte, porque simplesmente eu, eu ficava sozinha no atendimento e no financeiro da empresa. Então ela nova Às vezes eu colocava ela para atender Seguradora, mãe, digo, atenda Diga, Tom Inchus, Bom dia, entendeu? E ela sempre me deu um suporte muito grande Também no lançamento Dos serviços no sistema financeiro Para tirar nota, às vezes eu passava O dia inteiro com o um computador Lançando OS por OS Para poder fechar uma nota Então se não é o apoio dela também As feras dela ela não tinha férias, então não tinha tempo. Então ela passou a viajar comigo com 12 anos. 12 anos ela saía para passear dentro do guincho. Brasília, Minas. Minas. Eu ficava com o coração na mão. Fortaleza. Eu digo, meu Deus. Eu já me preocupava com o meu marido nas estradas. Agora, o marido e uma filha, eu digo, meu Deus do céu, que Jesus o proteja. E foi minha parceira durante bons anos. Eu tenho muita história boa com minha filha viajando por aí. Muitas lembranças. Muitas né? lembranças, muita coisa boa. E ela trabalhava fardada, igual o pai, de bota, igual o pai, de boné, normal. Ela nunca usou uma roupa, uma roupa convencional nas viagens, nunca. Porque eu sempre falei, você tem que estar fardado, você está representando a empresa. Então, a gente chegava, chegava os dois juntos fardado para tudo. Inclusive, teve uma viagem que nós levamos um, um carro em Brasília. E aí agradecer muito a esse casal, porque assim que meu esposo e minha filha chegaram em Brasília, de madrugada, simplesmente eles abriram a porta da sua residência, colocou o caminhão para dentro, que era uma casa muito grande, e deu acolhida ao meu marido e à minha filha. Então, eu fico assim, muito grata pelas pessoas observarem que a gente... Está atendendo ele ali com todo amor. E a gente é retribuído dessa maneira. E não só foi essa vez, né? Teve outros Várias. clientes de outras cidades que... Não, pare aqui, tome um café, janta. Vocês querem um descanso, entendeu? Tem muita gente que reconhece o nosso sacrifício. Não é só o dinheiro. Aí onde vai, é, é muito mais. Eu e minha filha, a gente foi muito bem acolhido. Tanto com cliente como parceiro de guincho fora daqui. Nós temos parceiro em Feira de Santana, em Alagoinhas, que quando eu passava com ela, por obrigação parar na base deles, onde as filhas deles são amigas de minha filha, onde as mulheres se conhecem, a gente se conhece e a gente recebe todo apoio. Eu tenho uma admiração enorme por Veneno, que é guincho lá em... Na divisa... Isso, isso. Loreto, ele tem duas bases. Loreto, na divisa Sergipe com a Bahia, né? Conheço só de nome, viu? É de fama. É excelente pessoa. E eu tenho também Sim. Juninho Guincho, em Feira de Santana, que é uma pessoa exemplar. É o cara que mais ajuda os guincheiros na Bahia. E, e essa semana ele passou uma história de vida dele que eu não sabia, da missa metade. Ele passou que teve muita dificuldade quando era pequeno, que ele cansou de ir na casa de uma senhora com um bilhetezinho da mãe pedindo dinheiro para o pão, e que, uma das vezes, alguém disse que ele fosse para casa, que a fome passava. E hoje ele é referência, tanto para mim, como para muitos guincheiros. Olha, então, eu queria terminar, se eu pudesse, eu deixava essa história de vocês aqui, sabe? Esse tipo de coisa, é... a gente tem um enorme prazer de colocar no ar, de espalhar isso para o máximo de pessoas. E eu repito, novamente, o que eu falei no começo. Às vezes, a gente pensa... Sabe o que é isso que essas pessoas de Brasília fez? Sabe o que, é que esses outros parceiros da estrada faz? Chama-se aquele momento que a senhora se preocupa com a pessoa que está lá na estrada precisando de socorro. É isso que a gente faz, e fica aqui o exemplo. Quando a gente faz pensando o que a gente está fazendo para os outros, você não sabe o dia nem a hora que você vai precisar. E nessa hora tem aquele dedozinho mágico, tem aquela mão especial que vai lá e faz, e diz assim, você tem um saldo positivo aqui e você pode usar seu saldo agora. Esse pessoal, esses colegas de fora sempre falam o seguinte, se você não vive para servir, você não serve para viver. Não, vive, não Se você não vive para servir, não serve para viver. Adoro essa, essa frase. Senhores, agradecendo aos nossos apoiadores, aquelas pessoas que dão suporte a esse programa aqui e a gente tem, enche a boca para falar, que é de Cláudio, da CW Direção Hidráulica, é Netinho Veículos, da loja de veículos aqui em Itabaiana, também a Teixaga Distribuidora, Transportadora Sumineira, Centro Automotivo Rubens Rosa, aqui em Itabaiana na rotatória do campo e Ceará Autopeça. A gente vai fazer um intervalo rapidão Volta com o último bloco, agradecendo a Deus e a vocês que estão acompanhando o nosso programa e fazer as considerações finais. Não saia daí que a gente volta já, é rapidão. A Hora do Carro, tudo sobre automóveis, novidades e entrevistas. A apresentação Tito Chagas.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 Bate Baterias, em Itabaiana, na BR-235. Telefone 999693925 ou 9974-8452. Texagas Distribuidor Automotivo Combave. Rua José Filadelfo de Araújo, 1295, bairro Serrano. Saída para BR-235, Itabaiana.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 Mas Dona Tatiane eu conheci a primeira vez agora e muito feliz mesmo de, de conhecer a história deles, de transmitir para vocês essa, essa, esse sincronismo da empresa Tom Guincho e do, dos seus fundadores, que é o Tom e Dona Tatiane. Agora vamos aproveitar, que já está terminando o programa, vamos, fazer os, vamos ver uns recadinhos aqui da semana, olha. É, um pneu no Grau está contratando mecânico. Requisito é experiência na área de mecânica de uma forma geral. Você envia o currículo para o telefone 79991 60 12. Pneu Grau contratando. Tem mais recado aí, Tiago? Galego Auto Center, meu amigo galego Adriano lá, é, Galego Auto Center, ali pertinho da desembargador. Ele está comunicando, informando aos clientes e amigos que a partir do dia 4 de 2 de 2023, 4 de fevereiro, não iremos funcionar aos sábados. Nosso horário segue normal de segunda a sexta, das 8 às 17h45. Não vai fechar para almoço e aí dá folga ao pessoal no sábado. Boa ideia, Galego. Muita gente está seguindo isso aí, Galego Auto Center. Meu amigo Adriano, Santa Luzia AutoCenter, situado na Barra dos Coqueiros, está precisando de mecânico. Interessado entrar em contato com, pelo zap 998498483040. É Luiz, parece lá. Entra em contato com Santa Luzia Autocenter. Tem mais ainda, Thiago? Tem um recadinho aqui especial. Deixa eu passar só um evento aqui que sai do mundo automotivo, mas o Cláudio me pediu para avisar os senhores que amanhã, lá na Praça Eu Amo Itabaiana, rapidinho, esse recado, viu, Thiago? Pode segurar aí um pouquinho? Olha, em Itabaiana, na Praça Eu Amo Itabaiana, às 16 horas, dia 12, no domingo, amanhã. Domingo, não, 12 de fevereiro, Tito. 12 de fevereiro. Tem muito tempo ainda, então, dá para você se programar. Axézinha Itabaiana, Alexandre Peixe, 3 horas de show, tem a participação de Tatã Santana e o DJ Sprint na Praça Eu Amo Itabaiana, dia 12 de fevereiro. Agora, escuta esse recado aqui, ó, que esse cara aqui eu não vou falar não, porque ele é muito bem preparado, preparadíssimo para falar. Solta um recado de mais um da minha nação de reparadores aí, por favor, Tiago. Perguntando se a gente mudou de endereço A gente não mudou, a gente tem duas unidades agora né? É um novo endereço, mas a gente tem as duas unidades A unidade da Euclides Figueiredo continua funcionando E tem essa unidade que eu vou mostrar para vocês aqui agora Essa unidade que está funcionando aqui no bairro Inácio Barbosa Próximo à Energisa. se liga aí Ó, Essa aí a unidade né? A gente está acabando de fazer algumas partes da reforma Mas já estamos funcionando aqui tá o Central, o Golf, tá os carros que a gente acabou de mostrar, né? A gente tem uma sala, uma recepção aqui que ainda está acabando alguns detalhes ali, tá sendo reformado algumas coisas, vocês vão acompanhando aí junto comigo e tá mais essa unidade para atender os nossos clientes aí, ainda em ajustes, mas daqui a pouco vai estar 100%. Quem quiser vir é muito bem-vindo no Padrão VK. Esse é meu amigo William, da VK, padrão VK, que você já está acostumado a conhecer. Quero agradecer também a seu Isaías Maximiano, lá na cidade de Arapiraca, que nos acompanha, a Edilene Almeida, a José Almeida, a Gilmar Chaveiro Dória, a Doug é que vai estar com a gente no próximo do, no próximo sábado, não. próximo sábado seria Flávio da FF Módulos, é isso? Nós vamos falar sobre painéis e módulos no próximo sábado. É, Elias Barbosa, Maurício Reis, Cristiano Santana, Elias Santos, Miguel Guedes, é, Duda Barrosa Diego, Elaine Guedes, Silvânia, Dedé, Neto, Emerson, Jaxu, da oficina Tok Tok na cidade de Simão Dias, a Rebeca, Gabriele Castro, Franklin Vieira, Rosineide Chagas e também a Ana Cristina. Senhores, essas pessoas possivelmente falaram um oi, deram um joinha lá nas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a vocês que nos falaram, que continuam participando, que mandou alguma mensagem. E agradecer também a todos vocês que nos acompanham em algum lugar desse mundão de Deus aí, dentro da boleia de um caminhão, às vezes é, trabalhando, de alguma forma nos acompanha. Por falar na boleia de um caminhão, às vezes você está num, numa, numa hora que você não pode nos assistir, mas você pode acompanhar a Su 87 em qualquer lugar do mundo. Vai lá na sua loja de aplicativo, baixa o aplicativo é, su 87 FM, levinho, de graça, você nos acompanha, pelo, pelo aplicativo Sua 87FM é, em qualquer lugar do mundo. Com o vídeo também, tem imagens também no aplicativo. Olha só, rapaz, novidade aqui que eu não, não tinha usado ainda. A, além de você nos, pode nos ouvir pelo aplicativo e também pode acompanhar nossas imagens também pelo aplicativo. Muito boa a informação aqui da do, do Tiago Santana, nosso diretor, é, de produção, diretor de imagem e de áudio. É, a parte técnica o Tiago faz tudo. Ele ele é, bate o escanteio, corre para a área, cabeceia e faz o gol. Senhores, então é, está é, chegando nosso nosso tempo, está chegando e eu queria que você terminasse, usasse essa parte. Se a gente for falar mais histórias de guincheiro aqui, você falou uma, só uma rapidão que eu vou contar. Uma vez um caminhão meu quebrou num local bem esquisito. E eu pedi um guincho para ir buscar, não tinha ninguém que fosse é, no local e ia demorar. Eu peguei outro caminhão e saí às, às pressas para ir socorrer meu meu meu prestador. Antes de chegar lá, quando eu cheguei em Areia Branca, o telefone tocou. E uma pessoa, Tito, você está onde? Eu estou indo socorrer meu caminhão que quebrou em um lugar complicado. Ele disse, venha com calma que eu estou aqui com seu, o com seu funcionário. Eu passei, conheci seu caminhão e isso me emociona eu não, não sabia quem era a pessoa, mas ele disse que um dia, como mecânico, eu resolvi um problema para ele muito sério. E quando ele passou no local com outro caminhão, ele viu o caminhão quebrado, voltou, perguntou de quem era e disse, não, eu só saio daqui quando ele chegar, porque aqui é esquisito. E aí, o que, que ele fez ainda? Rebocou meu caminhão até uma empresa que tinha próximo na BR, Chamou o segurança e disse, só a gente vai ficar aqui por questão de segurança, aguardando socorro. O segurança, ela disse, não, aqui pode ficar tranquilo que ninguém mexe com vocês. São essas coisas que a gente tem aqui para agradecer a Deus, pelo, pelo que, é, por, essas, por esses pequenos detalhes. Mas por falar em agradecimento, então, tem alguém para você agradecer aí? Então, Tito, no ramo de guincho, isso já aconteceu comigo também. Eu queria agradecer em especial, e os demais não fiquem chateados, eu queria agradecer aos dois Eduardo's de Aracaju, Eduardo da SP Transportes e Eduardo da Aerojip. São dois caras que eu me espelho bastante. Eu conheci um pouco da história de vida dos dois e tive um pouco de contato pessoal com os dois. O da Aerogipes tem Eduardo e Eduardinho, é? Eduardinho é o filho. Então, já está tá duplicando o Eduardo. Isso, isso, isso. Eduardo da Eduardinho e o próximo que está vindo é Edinho, que é o mais novo. Pronto. Que com 12 anos de idade já dirige qualquer caminhão da empresa. A gente não pode deixar de destacar, desculpa, eu só vou cortar essa vez mais. Então, Tatiana, a senhora vai falar também. Mas teve uma situação que o Eduardo Pai precisou se afastar por problemas de saúde. De saúde isso. E eu não conheço esse Eduardinho, mas eu tô aqui dizendo para você, Eduardinho, que pelo que eu ouvi e acompanhei de longe, você deu um show que aos 14 anos segurou a pedeca da empresa. Isso, hoje ele está com 20 anos de idade, o Pai já teve novamente outro problema de saúde... Eduardo teve um infarto. E Eduardinho, dos 14 até hoje, tanto dirige como resolve. E é nota 10. É um exemplo, um exemplo de jovem empreendedor. Hoje em dia, que é muito difícil encontrar. Eu, eu bato palma para o Eduardinho. Parabéns. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu conheço essa história. Nota 10. E o Eduardo da SP também, na parte de transporte. Quando eu comprei meu caminhão grande. Eu fui atrás de corrente, uma coisa e outra, para comprar ferro velho e Eduardo sentou comigo uma vez, não. Você vai comprar esse tipo de corrente, desse tipo, vai comprar tal maquinário, tal isso, tal aquilo, outro. Isso sim que é material, então só tem, tenho... fora isso, outras coisas mais. Os dois são show de bola e em especial também o Daniel Guincho, que foi o primeiro que me ajudou para tudo. E nos meus dois, três, quatro, primeiro ano de, de, de Guincho, foi um parceirão para tudo. Depois ele seguiu mais para a parte de, de transporte de carro novo. Ele hoje em dia roda mais com isso, menos com seguradora, mas assim são, são três caras especiais aqui no estado que eu tenho que agradecer. Eu queria agradecer também hoje a minha equipe, a equipe Tom Guinchos. Eu queria agradecer aos dois compadres, que é o Franklin e o Cleverton, são dois motoristas que estão conosco há pouco tempo. Ao Diego e em especial ao Adriano, conhecido como Largura. O homem tem uma largura, pense, não? Esse foi eleito pela primeira vez que a empresa fez, quando fez 10 anos, como funcionário do ano. E realmente, ele no ano passado contribuiu também bastante para poder a gente começar a ter um pouco mais de vida social. Foram duas chegadas impressionantes na empresa, a Rose e o Adriano. Então, especial agradecimento aos dois. Isso é muito bom, a gente é, reconhecer essas pessoas que realmente fazem, não, não vão lá simplesmente fazer aquilo que eles vão receber no final do mês. Realmente coloca alguma coisa a mais. Dona Tatiane, algum agradecimento? Com certeza. Porque eu quero que vocês ainda, para encerrar, vocês vão olhar para essas câmeras e vai dizer qual é o diferencial da Tom Guincho E repetir o número do telefone de vocês e dizer para vocês... É eu, Tito Chagas, do programa Hora do Carro, recomendo o serviço de Tonguincho. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? E agradecer ao programa Hora do Carro do carro, e a você, Tito, por nós essa é oportunidade. Nós é que agradecemos, né? E a Tonguincho, eu acho que... Acho não, eu penso que o grande diferencial da Tonguincho é o comprometimento que nós temos... É, em executar nosso trabalho, entendeu? Sempre com qualidade e rapidez. É, eu uso as palavrinhas básicas, né? Eficiência e eficácia. A gente tenta o máximo possível ser eficiente e eficaz. E a questão também vai muito a, o comprometimento, é, a confiança que o cliente dá, de vocês e saber o seguinte, né, Tom? Quando a gente recebe um carro que está sinistrado, um carro que às vezes ficou na nossa responsabilidade porque as pessoas que estavam naquele acidente, é, naquele sinistro, precisa primeiro cuidar delas para depois saber o que aconteceu com o restante. A partir do momento que ela está na, na base da Tom Guincho, está guardado ou não? está? Como é, que, como é que você quer que essa pessoa aqui se sinta a partir do momento que a Tom Guinchos assume um carro, colocando na plataforma, ou levando para o destino ou para a nossa empresa, o carro passa a ser nosso. Até, às vezes, a pessoa liga meia-noite, uma hora, não, eu quero pegar um documento do meu carro. Não, o carro é nosso, o carro está guardado. Até porque a empresa da gente tem segurança, tem cachorro, tem tudo, não é uma loja, a pessoa está entrando e saindo. A gente até, pessoas que entram lá, a gente restringe para não saber o que, é que tem lá dentro. O que os olhos não veem, o coração não deseja. Então, a gente trata com muita segurança. Agora, é, você lembrou de um detalhe que, às vezes, eu já fiz muito e já tinha isso no meu protocolo. Quando a pessoa entregava um carro é, um carro que estivesse com a pane, não é um sinistro. E, às vezes, sinistro também. né? A gente descia com a pessoa, esperava a, a, a pessoa que vinha buscar o carro, a, a, o, digamos que o táxi ou o parente, alguém que veio hum. buscar, ou até, quando era uma pessoa só, a gente levava até algum destino, né? E na hora que eu dizia, eu recomendava os motores perguntava, a chave de casa já tirou? Chave, controle de portão, documento, bolsa, é, faz parte. Pergunta sempre. Mas, às vezes, a pessoa disse que queria lá, não era para pegar nada, era para ver onde o carro estava. Medo do carro. Medo do carro. E eu sempre disse aí, se eu presto serviço à sua seguradora, que é uma das melhores, é porque eu tenho referência para prestar serviço. Então, não se preocupe que seu carro, estando com a gente, qualquer dano ou avaria, a responsabilidade é nossa. Inclusive, qualquer pertence seu que estiver lá dentro do carro, está guardado. Está guardado. A gente roda também o governo do estado, roda para a polícia militar, polícia civil, e já teve situações de a gente pegar carro sinistrado da polícia e tá com arma, munição, e do jeito que tá foi guardado, foi informado, é partido foto. Todo nosso serviço, o motorista tira foto do carro, no chão, subindo no guincha, são a média de 12 fotos para cada serviço. E se tiver algo dentro, é tudo documentado. Se tiver alguma coisa à vista do motorista, que às vezes tem alguma coisa que não está à vista, alguma coisa pessoal que você já deixou lá no carro e, e, e ninguém vai estar puxando para estar percebendo o que é que tem. O que tiver à vista do... Inclusive dinheiro. Não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes de ter dinheiro, a gente documenta, conta e anota no checklist o valor que foi encontrado. Eu já tive uma situação engraçada, coisa, que o cliente acordou do hospital no domingo, meio-dia. Esse sinistro aconteceu na madrugada, do, do, na noite do sábado. E ele acordou, ligou e disse que foi direto para o hospital e precisava ver o carro. O carro que ele queria ver, ele já foi direto no local onde ele tinha guardado um volume, uma importância que ele tinha acabado de sacar, e estava guardadinho lá. E esse cara hoje é meu amigo até hoje. E disse eu falei para ele, quando ele pegou o pacote que ele tinha ressacado, e tinha colocado naquele determinado lugar, e estava até ouro, e estava no mesmo local, eu falei para ele, o que tiver aí dentro é do senhor, pode ficar tranquilo. Eu sou um prestador de serviço de remoção do veículo. Exatamente. É isso que eu digo ao motorista. Feliz com a, sua, com a nossa conversa, Tom, e dizer para você o seguinte, olha, volte quando você quiser. Dona Tatiane, eu, eu digo para a senhora também que a senhora... É, Saiu excelente o, o, a sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que nos acompanhou, aprendeu com a senhora. Muitas das pessoas passaram a sua, compreender melhor, não só o motorista do guincheiro, mas outros profissionais que também vivem na emergência, que precisa sair de casa. E como Tom disse, se eu escolhi isso, eu vou fazer o melhor. Então, é, a senhora já está convidada a retornar quando quiser. Então, já já temos um novo um novo convite para fazer, para contar outra história. E se você pode ficar à vontade para a gente marcar essa nova conversa. E dizer para vocês que esse programa aqui é, é um espaço do mundo automotivo. É uma espécie da minha nação de reparadores, não é um espaço de Tito Chagas. Essa é uma das grandes missões. Que nós temos que a emissora tem quando a gente veio aqui o, o, o nosso diretor presidente falou que convide de a, a z no plural e quando as pessoas perguntarem o preço de que eles vão pagar para vir aqui falar contar a sua história mostrar alguma parte do caminho que vai facilitar do seu caminho que vai facilitar o caminho de outras pessoas esse é o preço que ele vai pagar para sentar aqui, vir aqui nos estúdios da sua 87FM e transmitir isso para o mundo. É, isso nosso, é essa a nossa grande missão. Ok, Tito. Eu tenho uma história que, já que você abriu, para retornar, é o poder de R$ 7,00. Quem pensa em ser empreendedor, quem pensa em fazer algo mais e abre a boca, que eu não tenho dinheiro, eu lhe digo uma coisa. A Tonguins começou com R$ reais. É uma história longa. Esse espaço vai ficar pequeno para mim. Vai ter que tirar essa mesa, as cadeiras para poder contar essa história. Nós vamos e nós temos interesse. Nós temos interesse em conhecer. Já vamos saber. Vamos saber o que que a gente. É, vamos marcar quando é que a gente precisa fazer. Preparem-se para o poder de R$ reais. Olha, é, eu preciso terminar só mais algum detalhe. É, dizer o seguinte: quando vocês ligarem para Dona Tatiana e, e achar que está caro, você vê, é, inclusive eu vi no grupo do, dos guincheiros, recentemente, um acidente ocorrido que você postou, quando um veículo está sendo rebocado de uma forma tradicional, em uma corda, até no cambão. Isso, tá mais, isso. Veículos autom os veículos de hoje não aceitam mais, eles são projetados para proteger quem está os ocupantes do veículo, e isso acaba sendo é, é, é muito frágil a maioria das peças, porque aquelas peças que você pensa que é frágil, que quebra fácil, elas têm a durabilidade se não sofrer um sinistro maior do que aquelas peças robustas que tinham antigamente, mas em compensação ela não aguenta você amarrar uma corda de qualquer lugar e sair puxando. isso mesmo tia. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês... É, com relação a quando vocês verem um guincho, um caminhão pesado, é, qualquer carro, um veículo grande, não se aproxime demais com um veículo leve. Mantenha uma certa distância e, se possível, dê a preferência para eles. Porque esses veículos estão é, desviando de árvores, eles estão desviando de pequenos obstáculos que tem na frente e não é um carro que para igual para um automóvel. É assim, então. Isso mesmo. Pessoal, principalmente em, em, em capitais, né? andam muito colado em caminhões, andam freando muito na frente. O dimensionamento do freio do caminhão ele é mais para a pista. Na parte urbana, ele não freia igual um carro pequeno. Fora que você tem vários pontos cegos também. Perfeito. Então, é muita moto só falta passar por cima. Só que não tem uma rampa. Passa lá direito, lado esquerdo, para, colado na frente e, às vezes, o motorista não enxerga. Não dá para ver. Então, assim, caminhão tem um pouco de distância. É, no próprio Detran, quando você vai tirar a sua habilitação, tem isso. Mas o pessoal esquece um pouco né e não custa reforçar. manter um pouco de distância de caminhão. O caminhão está parado no semáforo, você cola ali do lado, o motorista não está vendo. Tem muitos pontos cegos, não é isso, Thay? Tá? Isso, até para você fazer uma conversão, você vai fazer um retorno, né? A conversão, o pessoal vem junto. Não pode. Não pode porque o caminhão ele não entra num retorno igual a um carro pequeno. Ele tem que abrir um pouco mais, afastado e fecha. E você vê bastante acidente dessa forma. Carro pequeno, abarrotado com um caminhão e uma conversão. Ok, Tony. Feliz mesmo com a nossa conversa. Dona Tatiane quer acrescentar alguma coisa? De fato, é só agradecer essa oportunidade. Muito obrigado E espero que, como estamos né, ainda no início de ano, que 2023 seja repleto de muita paz e saúde. Amém. A todos os ouvintes e muito obrigada. Obrigado, obrigado, Tony. Aqui termina o nosso trabalho de hoje, termina o nosso trabalho dessa semana. Semana que vem nós vamos falar sobre painéis, módulos de injeção eletrônica. Vamos estar aqui conectado ao vivo aqui com Flávio, é? Deixa eu ver se o nome dele é Flávio mesmo. Se eu errei o Flávio, me desculpe, mas é Flávio mesmo. Na Outra semana nós vamos falar também com Dogfone Doug Fone, é, sobre motor de arranco e alternador especialista em, em alternador e partida. E eu quero dizer para vocês que a prestação de serviço nossa em janeiro, olha, tá aqui um excelente parceiro de guincho para você se juntar com a sua oficina em Aracaju, naquela região lá. Tá aqui um excelente parceiro para você que tem uma frota, conhecer. Qual o número do telefone de novo, Tom? A Tronguincha tem três números, né? O 99981977, o 919927237 e o 91523151. Perfeito. Esses são os números da Tom Guincho, parceiro de Guincho. A semana que vem você vai conhecer um parceiro para módulos, para centrais eletrônicas e painéis. E já na outra semana você vai conhecer novamente pela segunda vez aqui, um, um cara que está postando muito serviço, está prestando muito serviço como parceiro em arranque e motor de arranque alternador. Tá? Virou, virou um grande especialista nessas duas peças. Que você que tem em sua oficina, você pode fazer o quê? Está é, fazendo o motor do carro, está fazendo um serviço, você tira o arranque completo, leva para leva Doug e ele vai explicar, vai mostrar as fotos, como é que ele está dando grau e dando muito certo e o que dá certo. Notícia boa, Tony. Pense como a sua 87 fm gosta de soltar no ar. Infelizmente, às vezes a gente tem que dar notícia que não é boa, mas. E pensa... o mundo está precisando disso. Exatamente. De notícias, boas. de notícias boas, de bons resultados. Senhores, agradecendo a todos pela audiência, pela paciência, dizer para os senhores que estamos abertos. Conte nossa sua história. Entre em contato com a produção ou comigo para trazer sua história aqui para o programa Hora do Carro, que teremos o maior prazer de divulgar.